Tudo bem? Vamos falar hoje sobre como receber uh, a sua posição, sua posição, suas coordenadas de, de localização, sua posição no planeta, uh, em diversas coordenadas, né, uh, representadas por diversas coordenadas em seu celular, ok? O Mauro perguntou essa semana, Mauro Andrade perguntou essa semana se existia alguma forma dele receber Uh, algum aplicativo para celular que recebesse, uh, mostrasse uh, no celular a sua posição, as coordenadas da sua posição, mas em vários formatos, porque ele pratica jogos de combate, uh, Airsoft e Paintball e nos jogos eles utilizam mapas militares e frequentemente ele precisa fazer conversão de coordenadas militares para UTM e às vezes de coordenadas militares para coordenada geográfica, graus, minutos e segundos, e ele perde muito tempo em campo no jogo, com, levando a calculadora de conversão. Então, Mauro, tem sim. É, na verdade, existem vários vários aplicativos para celulares que fazem exatamente isso, isso tanto para Android quanto para iOS ou outros sistemas operacionais é, é, que a função do aplicativo é justamente mostrar a sua posição, identificar a sua posição, trazer as coordenadas da sua posição, mas não só uma coordenada é trazer isso em várias coordenadas e o que eu uso é o grid GPS para Android e, eu gosto do, do, da forma que ele funciona e o grid GPS ele traz essa informação ele me mostra a, a coordenada que eu estou em, em, em de cinco formas né? coordenadas UTM transversa de Mercator né coordenadas em graus minutos e segundos coordenadas militares que a, a, a, que você utiliza aí nos seus jogos de combate Uh, em graus e minutos e em graus decimais aí ele também me traz a minha altitude geométrica né? A altitude por gps uh, me traz se eu tiver movimentando. me traz valores dessa manhã movimentação quanto que eu estou me deslocando né em por hora uh, me traz a última posição recebida o horário data e horário da última posição recebida a última vez que o sensor do GPS de satélite sensor GPS sincronizou com o satélites me traz aqui embaixo a, a margem de erro né horizontal da, da posição me traz a margem de erro vertical né a, a margem de erro de altitude ele também me permite é, selecionando uma das coordenadas ele me permite copiar para a área de transferência, enviar por SMS, enviar por e-mail, mostrar no mapa, etc. Isso em, em cada uma das coordenadas. Então, eu acho que essa aplicação vai ser bem útil para você, Mauro. Você vai poder utilizar, é, é, utilizar o celular nos jogos. É, receber as suas coordenadas em cinco formatos diferentes, aquela coordenada, aquela sua posição atual em cinco formatos diferentes e trabalhar com essa informação. Né? Você vai poder compartilhar essa informação, você vai poder colocar é, em algum outro aplicativo, enviar por SMS para o seu parceiro que está lá jogando com você... Vai, se você trabalha com três, quatro, dois mapas com sistemas de coordenadas diferentes você vai encontrar a mesma coordenada em mapas diferentes né? se você utiliza cartas militares, em coordenadas militares, utiliza uma carta em UTM e aí você vai conseguir rapidamente localizar a sua posição é, encontrando as coordenadas nos dois tipos de mapa e continuar seu jogo e com isso deixar o seu jogo mais dinâmico e é uma estratégia interessante, ok? Espero que tenha te ajudado, Mauro, obrigado pela pergunta, até o próximo vídeo.